Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês que acompanham esse canal e vamos aí para mais um vídeo Olha só minha gente, acabei de chegar de viagem e lá do Pará eu trouxe de lá uns ovos de galinha índio gigante e aqui ó, eu tenho um ninho aqui ó, uma galinha choca quando ela choca ela começa a ficar feinha, cair a pena algumas né eu vou arriscar, ela tá com um dia de choca já. esse aqui é um compartimento, ó. Aqui tem uma portinha que eu fiz. Uma tranquinha aqui. Então eu vou, peguei, passei todas as galinhas para cá, ó. Nesse espaço aqui é um espaço menor, mas também tem um bebedouro. Olha aqui, mais uma galinha cinza aqui. Eu vou tirar a raça dessa aqui com esse galo. Porque ela é uma... Essa galinha aqui já não é muito pura. Mas eu vou... Deixa, o espaço é menorzinho aqui, mas eu vou deixar por aqui e lá enquanto os ovos tira, eu vou deixar outra, só outra galinha para cá eu já fiz uma limpeza, eu tenho dois bebedouros né? então a, fiz uma limpezinha aqui e agora eu vou deixar essa galinha sozinha aqui para ficar tranquila, que é para as galinhas que elas põem tudo naquele lugar lá aí fica incomodando como aqui nesse lugar é no chão e é extremamente frio eu retirei as palhas e vou colocar um, um, um saco de ração por baixo Para que, que ele bloqueie um pouco essa friagem. Lembrando, as galinhas põem ovos no mato E aparecem em casa com um monte de pintainhos Quando eu era pequenininho eu via muito isso Então aqui eu vou forrar bem água com palha E vou pôr esse ninho aqui ó. Como é no mesmo local eu posso mudar um pouco aí o ambiente Que ela vai vir de novo Eu só não posso mudar para outro lugar tem algumas que aceita, mas tem uns que se mudar. Minha esposa tentou mudar de lugar e não aceitou, ela não aceitou. Olha só, gente. Ela tá rachocando esse ovo aqui, ó. Aqui é um ovo de gesso. Que eu furei e coloquei gesso dentro. E elas vão pegando gesso, ó. Olha, elas vão picando gesso aí, ó. Pois bem. Então aqui eu peguei, coloquei. Além do saco de ração, eu coloquei outro saco plástico por baixo. Um saco de plástico mesmo. E agora aqui, ó. Eu voltei com a palha Fiz aqui uma palha bem ralinha Para ela não cismar ó. Agora eu vou pôr os ovos E esperar que ela, ela, ela voltar Prontinho, ó. meu irmão fez uma demarcação nos ovos E eu Peguei e coloquei aqui os ovos Agora vamos ver Vamos só esperar aí, tá bom? Agora, ó, lavar ela aí ó. O ruim é que ela não tá Cobrindo os 10 ovos Maçã vir aqui para ver se ela se agasalhou de direitinho, ó. a galinha tá um pouco quando ela fica no choco assim, ela fica magrinha, sem pena, fica feinha. Ó. A galinha se agasalhou bem, ó. Então cobriu os ovos, pois então, meus amigos e minhas amigas, colocamos os ovos na galinha, colocamos aí os ovos para chocar dia 11. Hoje é dia 31, tava viajando. Fui até ali o Pernambuco e eu não pude acompanhar aí esses ovos. Só que eu fui dar uma olhadinha e eu vi uns dois pintinhos mais ou menos. Então vamos lá ver, tava um pouco pra fora da galinha. Vamos ver aqui, ó. Ela é belisca, ela, ela é brava, mas vai, vai, vai devagarinho, ó. ó Tirar aqui, ó. ó. Calma aí. Opa. Olha, tio ó. Eu quero pegar um Então, por, in, por enquanto, ó, saiu Deixa eu ver aqui Calma aí, calma aí, olha Tio, eu quero calma pegar aí, calma um aí. Ó, por enquanto saiu Ó eu quero pegar Saiu um, Quatro pintinhos por enquanto Saiu um pescoço pelado aqui, ó Eu vou tirar aqui as cascas, ó Calma, calma, calma, calma, Calma galinha. Calma. Olha aqui. Eu quero Quatro pegar pintinho, um. Ó. Eu quero pegar um. Lembrando, lembrando que esses pintinhos não é filho dela, não. Eu trouxe de Marabá. É índio gigante, viu? Ei, tio. Eu quero pegar um. Bom, eu dei uma olhadinha parece que isso vai sair esse, esses mesmo então eu peguei aqui um piso Uma cerâmica, coloquei um pouquinho de ração de crescimento e coloquei água aqui pra eles na hora, na hora que ela quiser sair já tem ração para eles, tá vendo? então ela, ela que vai fazer aqui o comando na hora que ela vê que ela, ela sentiu fome porque a galinha sabe direitinho ó. então eu vou deixar aqui a comidinha aí depois eu vou pegar e vou pôr numa vasilhinha maior olha aí gente, aí ó tem uns dois de nascer já. Tem uma amarelinha, ó. Isso aqui é índio gigante. Quer dizer, olha só. Vai se esconder aí, ó. E a galinha é braba, ó. Se você for aqui, ó, pegar as pintinhas Ela rabica ó. Olha, ela deita aqui no, no ninho, ó e fica chamando eles ó são cinco pintainhos são dois pretos um pescoço pelado um rajadinho e dois amarelinhos aqui ó então, aqui eu vou Olha só que bacana aí ó ele fica aí ó olha que legal Então procurando aqui algum algum galinho vocês se, para ciscar um belisco o outro aí ó alguma alguma coisinha para comer mas aqui eu coloquei para ele aqui ó coloquei ração aqui para ser mais fácil para ele comer Coloquei em cima desse piso. Depois vou, eu vou pôr ele no postinho. Coloquei água aqui para eles. Ó. E elas ficam aqui matando o frio dele. Então eu vou sair daqui, senão ela pode pisar por cima dele e matar, né? Aqui, meus amigos, como era terra e se mudar a galinha, ela, ela larga do ninho. Eu tinha outro local, um ambiente legal, porém ela escolheu aqui esse, lo, esse local. Tinha uma tábua que eu tirei. As galinhas gostam de lugar bem escondidinho. O que é que eu fiz? Aqui era chão. Tinha esses matinhos aqui. Ó. Eu peguei tirei os matinhos. Coloquei um saco plástico embaixo. Saco de ração. Para não ficar em contato com a terra. Meu irmão pediu para mim pôr uma camiseta. Alguma cor de tecido. Para que? Para que não esquentasse demais a galinha. Senão a galinha podia soar. E cair as penas. Porque ia dar muito calor por causa do plástico. Eu coloquei umas duas camisetas. aí Para ficar um pouquinho quente. Mas tirar o, o calor. Do plástico, o excesso do calor, né? Então deu certo. Tiramos aí cinco pintinhos. Olha só gente, que bacaninha! Sai do ninho aqui, ó. Coloquei milho para galinha, ó. água para eles, ó. mas a galinha já corre, ó. Olha a proteção que a galinha faz aí, ó. Ela já corre e já chama eles aí, ó. Então tem dois branquinhos, um meio rajadinho, dois pretos. Um é pescoço pelado. Aqui, meus amigos, é filhote de índio gigante, ó. Era 10 ovos, nasceu 5. Os outros não, não nasceram, já, já vão, ó. Ela levanta, ó, e automaticamente eles já vão entrar nele. Então, Isso aqui é a proteção da galinha, quando, quando ela vê um perigo, na, na intenção dela, eu, eu represento um perigo, entendeu? Então ela já correu ó, e já escondeu eles. Viu? Uma mãe ela merece carinho, uma mãe merece respeito, merece muito amor. Então vocês que vai ver esse vídeo cuide muito bem das suas mães, porque um dia ela fez igual essa galinha, cuidou de vocês, quando vocês nem tinham conhecimento do que era a vida, vocês hoje podem estar adulto caminhar com as suas próprias pernas, mas quando você era criança, pequenininho tudo isso que essa galinha fez ela fez muito mais por vocês, um abração e até o próximo vídeo, tchau minha gente